Pouca telha, carequinha, aeroporto de mosquito. A gente nunca acha que vai começar a ficar careca, né? Mas é assim que aconteceu comigo, viu, amigo? Se você está percebendo que seus cabelos estão caindo, deixa eu contar a minha história e como eu dei um drible na queda de cabelo e deixei meus cabelos mais fortes. Excelente! Eu sou Túlio Maravilha, o único jogador brasileiro artilheiro em três divisões do futebol nacional. Eu praticamente nasci jogando bola. Eu lembro da minha infância, jogando bola na molecada, no campinho de rua de casa. Desde cedo, meu pai me levava no estádio e foi lá no Serra Dourada, que aos 19 anos, depois de muitas peneiras e treinos, que eu me tornei profissional. Joguei pelo Goiás e fui artilheiro no primeiro campeonato oficial. Eu fiquei muito conhecido pela minha irreverência, frases de efeito, mas sempre pelo lado positivo. E principalmente pelo milésimo gol que fiz durante a minha carreira. Sou muitos anos focado na minha melhor performance dentro de campo. Mas no meio do caminho eu encontrei um cartão amarelo. Pode parecer besteira, mas quando eu percebi que estava com queda de cabelo, eu me senti exatamente como tomar um cartão que eu não esperava. Nenhum homem merece ficar careca e essa foi a minha primeira preocupação. Será que o artilheiro do milésimo gol, o Tuli Maravilha, ia ficar careca? E assim como a grande final, não ia deixar o medo tomar conta de mim. Fui pra cima do problema e comecei a procurar um tratamento, uma solução ou qualquer coisa que fizesse a minha queda de cabelo diminuir. É, meu amigo, a gente se sente fraco nessa hora, vendo os cabelos caindo no banho, começando a usar boné, preocupado e esquentando a cabeça cada vez mais. Eu não ia dar o braço a torcer, não nessa altura da minha vida, tanto profissional como pessoal. Comecei a revirar toda a internet em busca de uma solução para minha queda de cabelo. E foi aí que eu descobri o Relox Blocker. Assim como você, eu fiquei desconfiado e perguntava, será que isso vai funcionar para mim? Será que isso é verdade? Entrei no site e li tudo. Estudei o produto como se fosse um time adversário de uma final de campeonato brasileiro. E sabe o que me deixou mais seguro? Além dos depoimentos dos clientes que já usaram, o produto é 100% natural. Ou seja, não dá aqueles temidos efeitos colaterais que você já sabe. E para ser ainda melhor, eles têm um selo de satisfação garantida. Onde eu usasse o produto por 30 dias e não obtivesse o resultado, eles devolveriam 100% do que eu paguei. Olha, se isso não for confiança no próprio produto, eu não sei o que mais é. Como eu não tinha nada a perder, eu encomendei o meu kit do Hair Lox Blocker para testar e começar essa minha partida contra a queda de cabelo. Encomendei um produto que vai ser assim, acho que é a minha salvação. Vocês sabem, né? Eu já provei vários produtos aí para queda de cabelo, mas não tive sucesso. Dessa vez, procurei na internet e encontrei, um amigo meu indicou o Relox Blocker. Seguindo direitinho o jeito certo de tomar, uma cápsula à noite antes de dormir, e uma cápsula de dia, depois do café da manhã, assim como eu fiz, você vai perceber que vai conseguir combater a calvície e retomar a sua autoestima. Hair Loss Blocker recupera até 88% do cabelo e até 1.200 fios por semana, deixando 98% dos cabelos mais encorpados e mais fortes. Isso tudo é por conta da fórmula inovadora que contém zinco, magnésio, groselha negra e uma série de coisas que atuam direto na sua cabeleira. Beleza, campeão? Tudo isso para você começar a combater a calvície hoje mesmo. Papo sério rapidinho com você aqui. A gente sabe que nós homens não nos cuidamos tanto quanto a mulherada e que a maioria das vezes rola até uma vergonha para falar de saúde. Isso não pode continuar. Você precisa cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar dos seus cabelos. Confiar no Túlio Maravilha aqui é marcar esse golaço na sua partida contra a queda de cabelo. Adquira já seu kit do High Loss Blocker e começa a sentir a diferença logo nas primeiras semanas. Se organiza, toma direitinho o de noite antes de dormir. E o dia após o café da manhã. E assim como eu, você vai ver os resultados acontecerem. Saia do time dos carecas e vem reconquistar a sua autoestima e seus cabelos de volta. Pessoal, tudo bom? É, meu nome é Wender Silva e eu vim aqui fazer um vídeo, né, sobre algumas dúvidas que eu estou vendo que o pessoal está tendo aí na internet, sobre um produto, né, que é para ir é, ajudar aí na retenção da queda de cabelo. O nome desse produto é o Hair Loss Blocker, né, gente. então é, eu tô aqui para dar meu depoimento sobre o produto, assim, explicar, tentar explicar um pouco da tirar um pouco das dúvidas do pessoal aí. Gente, o o Hair Loss Blocker, ele é um produto que ele, ele ajuda aí na retenção de queda de cabelo. Pra gente que sofre aí com, com essa queda de cabelo excessiva, né? A gente vai ali o cabelo, tudo, lavar tudo. Então, a gente, a gente vê é, quanto o cabelo cai, né? Então, a gente acaba identificando isso, a gente que sofre com esse problema. Então, o Hair Loss Blocker, ele é uma, uma vitamina, né? Que, é, que ela é direcionado justamente para a retenção da queda do cabelo, entendeu? Além disso, ele ajuda também na, no crescimento de novos fios, né? A gente começa a identificar novos fios na cabeça, tudo. uns fios finos, tá gente? Não é aquele fio grosso, normal que a gente... Aqueles fiozinhos pequenininhos, fininhos, tudo, ele vai engraçando com o tempo. Isso daí é explicadinho. E uma dúvida muito frequente também, se ele é um produto é aprovado pela Anvisa, sim pessoal ele é aprovado pela Anvisa, é um suplemento alimentar tá? específico para tratar préstimo de tratamento, tratamento de, cabelo de cabelo e assim ele não é um produto, para você que está buscando um milagre, não compra não porque ele não é um produto que vai trazer benefício da noite pro dia, ele é um tratamento, né? então ele é um tratamento, então ele demora um período, então você tem que fazer o tratamento certinho, então, você vai ver resultado aí um mês você revê resultado, dois meses você já vê um resultado melhor e, e sucessivamente. Então você vai tomando ele né, de acordo com a sua necessidade. No caso você pode tomar no máximo duas pílulas antes de dormir e duas pílulas de manhã, na hora, durante a manhã, na hora que acorda ali no café da manhã, antes do café da manhã. Né? Então é, para você que está buscando um tratamento para queda de cabelo, para tentar bloquear a queda de cabelo, é um excelente produto, tá gente? É, eu já estou usando ele já tem uns dois meses. Já vi uma diferença muito grande. E assim, para quem sofre com casa de cabelo como eu, é, vai saber do que, é que eu estou falando. E as pessoas que estão buscando, igual eu falei, estão buscando milagre aí, não, não toma não, porque isso não é milagre, né? não existe milagre tão simples assim. É, outra coisa, é como é que ah, faz, entrega, não sei o que. Gente, o produto parece que ele é entrega até 10 dias. eu pesquisei parece que ele é entrega até 10 dias, só que tem, existe uma diferença. Se você paga no cartão de crédito, né, ele automaticamente já cai a compra e tudo. Tem gente que compra no boleto e já quer receber. E não é bem assim, que o tipo, boleto bancário demora dois dias úteis para compensar o boleto. Dois dias úteis. Então, se você comprar na sexta e pagar o boleto na sexta, sábado e domingo não conta. Então, vem segunda terça. Então, aí, só aí foram quatro. E dependendo da, da localidade que a pessoa mora, né, aí é problema de correios, tudo, que demora mesmo a chegar. Então, gente, são até dez dias úteis que está escrito lá eles entregam, eu moro em capital, então para mim foi bem rápido, né eu moro em, praticamente no centro do país, Acabou. então para mim foi bem tranquilo, bem rápido, então gente, é, eu acho que isso se tiver mais alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, se você gostou, curte aí, é, compartilha com quem tem interesse ou com alguém que, que possa ter interesse aí, ou alguém que você conheça que está em dúvida sobre o, o Hair Loss Blocker. Outra coisa que eu quero falar é sobre cuidado com aquelas compras no Mercado Livre, viu pessoal? E no LX também, porque são o LX e o Mercado Livre eles oferecem uns precinhos bem assim tudo e é aquela história, né? Produto bom, ele é ele é ele é normalmente o pessoal copia ele, né? Então o pessoal compra do Paraguai e revende. Então compra direto do site oficial que vai ser melhor para vocês, tá? Eu vou deixar o link do site oficial onde eu adquiri o meu aqui embaixo nos comentários para quem quiser adquirir no site oficial, beleza, pessoal? Espero ter sanado as dúvidas, é igual eu falei, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários aí que eu faço outro vídeo aí, sanando as dúvidas, eu pesquiso aí qualquer coisa, beleza, pessoal? Valeu, até mais, um abraço!